Se você tem um sonho de aprender a tocar teclado ou piano, eu tenho um curso do zero ao avançado para você. Um curso consolidado, vitalício e totalmente prático. Neste curso, eu vou revelar para você várias técnicas de reharmonização de acordes e improviso. Você tem acesso a todas as aulas em uma plataforma organizada, módulo por módulo. Basta você clicar, escolher a sua aula e aproveitar. Na plataforma você também conta com arquivos em PDF que você pode baixar, fazer o download, abrir no celular ou até imprimir e colocar na frente do teclado para facilitar ainda mais o seu estudo. A grande vantagem desse curso é que você pode fazer ele ao seu tempo, você pode acessar quantas vezes você quiser, você pode acessar do seu celular, ah, e tem um aplicativo que você pode acessar as aulas e assistir offline, você pode acessar do seu computador para te dar uma experiência excelente de estudos, você pode acessar também do iPad ou do tablet para facilitar ainda mais e te dá a possibilidade de ter a plataforma em suas mãos. E não tem prazo de validade, porque o curso é vitalício, ou seja, o acesso é seu para sempre. Às vezes você que está assistindo esse vídeo já tentou aprender a tocar e não conseguiu, não teve um bom resultado, porque você tentou aprender sozinho, foi a internet, quebrou a cabeça, mas tem muita informação desconexa. O que você precisa é seguir um caminho de estudos correto para que você tenha resultados. O meu nome é Leandro Cerqueira, eu sou o professor do curso e se você quer uma referência minha é a Igreja Batista da Lagoinha, onde eu estudei lá durante alguns anos e cresci musicalmente. Então não perca mais tempo, faça a sua inscrição ainda hoje aqui no site. Tenho certeza que esse curso vai agradar bastante e vai ser muito proveitoso para você. Eu te espero lá do outro lado, na área de membros e alunos.